Uma boa tarde, sou Maurício malfoca hoje eu vou fazer um vidinho, um vidinho aqui da Asuariônica que é um material que nós produzimos ele. e o Edson aqui é que vai gravar então vamos pegar as inteiras essa aqui são as variônicas que nós fabricamos e, e o pessoal que tiver interesse nesse tipo de material a descrição está embaixo do vídeo. essa aqui são as Variônicas modelo 2. Então, a logo nós vamos estar com o outro modelo 3 também. Que nós vamos apresentar junto. Elas têm a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 aí o pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo do vídeo vamos ao vídeo bom dia pessoal hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui agora é do topaz azul Vou mostrar para o pessoal como é que dá tá o comando para o topaz azul aqui é o topaz aqui está dentro de saquinha é um topaz lapidado muito bonito Agora o Edson vai lá colocar ele lá na moita E depois nós vamos fazer o comando para ele Pra vocês verem como é que caça o topaz Como é que dá o comando do topaz Então é muito importante Porque aí o pessoal vê e eu tô fazendo cada, cada cada mineral Eu tô fazendo um vídeo Porque é o seguinte é, Se você tentar fazer 3, 4 mineral Num vídeo só, o pessoal confunde tudo Então eu tô fazendo Um vídeo de cada um Porque O pessoal aí eles pegam o jeito mais fácil O, outro, o comando é um comando só Não adianta a pessoa querer inventar O comando lá que não dá certo Então é O mesmo comando que eu dou aqui é o mesmo comando que o pessoal vai dar lá o pessoal que for caçar que vê os vídeos aí que for caçar com o varione vai fazer esses comandos e lembrar o pessoal mais uma vez aí que quem tiver interesse por esse material aí a descrição está embaixo do vídeo lembrar o pessoal para se inscrever no canal dar uma força aí deixar o like aí para o vídeo poder subir e também ativar o sininho aí para que possa receber os novos vídeos também agradecer aos inscritos aí que nós já estamos beirando aí os 3 mil inscritos Estamos com um pessoal bom aí, uma comunidade boa O pessoal tem feito as perguntas, tem respondido quais todas que eu posso Então é... A gente vai tentando Agora o Edson vai, vai fazer a gravação aqui porque eu vou fazer a... Agora nós estamos aqui ó Lariônico, procura uma pedra de pause Agora eu acabei de passar o comando para ela, eu vou fazer os três passos, 1, 2, 3, no terceiro passo ela me indicou, já indicou a direção, então agora eu só viro o corpo para cá, eu já estou na direção dele. Agora nós vamos caminhando, e lembrando aí o pessoal também que pode ter outros minérios aqui no meio do caminho aqui, que as varas não vão cruzar nesses minérios, porque ela não está com comando para eles mandar para ela achar uma pedra de papá então aqui nós vamos seguindo mais devagar aqui que o rapaz está devagar agora nós vamos fazer uma outra direção aqui nós vamos virar nós então, vamos dar três passos um dois três ela já me jogou lá na direção do topázio agora é só eu ir reto eu indo reto aqui agora eu vou cair lá no topázio mas eu vou aproveitar para fazer mais uma mais uma volta eu vou ver, dar meia volta aqui para a direita e vou dar os três passos de novo ó. um, dois, três as varetas já virou para onde está o topázio aqui agora é só eu seguir reto agora eu vou seguir reto a hora de chegar em cima ela cruza então é muito simples ela cruzou porque eu estou passando aqui e se eu passar dele para frente elas vão virar para trás elas voltam tudo para trás aí o que acontece? Elas voltam para trás se eu tentar ir para cá elas voltam para lá porque eu passei, então acontece, eu tenho que voltar e passar na onde as que é que eu vou, elas vai cruzar aqui aqui está o propósito, agora nós vamos fazer a segunda parte também a segunda parte é importante, essa primeira é muito importante e a segunda também, porque às vezes quando você dá o comando, você está na reta do, do daquele, daquele objeto que você Sim. deu o comando o Edson vai lá colocar de novo na, na moita, né? hoje tá está gostando da moita né? então ah, agora ele vai lá, e nós vamos fazer a segunda parte e mais para frente eu vou fazer de outros minerais também fazer de rubinho, água marinha, tudo como é que dá esses comandos para essas pedras agora cada tipo de mineral que você for caçar é um tipo de comando Porque às vezes a pessoa com, é, compra essa variônicas, ele pega as variônicas e acha que é só sair com elas na mão. Porque se ele sair com elas na mão, tudo bem. E elas vão cruzar, tudo que elas acharem, ela cruza. E aí, então, fica difícil. Aí, tudo que ela cruzar, tem que cavar para saber o que está que lá. Agora, se ele estiver procurando um mineral específico, ele passa o ele passa comando específico para aquilo que ele está procurando. O Edson já voltou. Então vou passar aqui agora para ele gravar e nós vamos gravar aqui nós vamos ficar para cá um pouco é procura uma pedra topaz não, pera aí eu vou fazer o contrário aqui, aqui eu estou na reta do topaz o topaz está bem na reta de onde eu estou agora eu vou dar o comando para ela Variônica procura uma pedra de palpaz e vou dar os três passos ó. um dois três e o que que aconteceu as varas não virou para lado nenhum porque eu estou na reta do palpaz agora vamos fazer o outro teste para cá eu vou dar meia volta para a esquerda e vou fazer o e nós vamos fazer o comando de novo variônica. procura uma pedra de topázio então ó 1 2 3 as varas já virou lá para onde está topázio aí o que que acontece porque lá eu estava na reta ela não, ela não ia cruzar, no ela não ia dar direção no terceiro passo que eu já estava na reta mas como eu fiquei na dúvida eu dei meia volta no corpo e fiz o comando de volta agora, aqui agora só eu caminhar reto agora nós vamos caminhando reto agora eu daqui para frente eu posso fazer outra meia volta ou posso fazer uma para direita aqui eu faço uma para direita vou dar um dois três no terceiro passo ela já me jogou lá na reta do seu passo de novo então agora eu vou caminhando na reta outra vez então aqui eu posso ir para qualquer lado pra qualquer lugar para qualquer lado que eu for ela vai me jogar lá eu posso andar para frente, para lá, para o lado Por exemplo, se eu, se eu tentar ir para cá ó, É um, dois, três, aí ela já jogou lá de volta Então, é, de, se eu tentar voltar para trás, elas viram para lá ó. Eu vou tentar voltar para trás, o que aconteceu? As varas virou para trás ó. Então, não adianta eu querer voltar para onde eu vim que ela vai jogar para cá de volta do mesmo jeito Agora nós vamos caminhando para lá e nem eu sei aonde que o jacaré pôs esse topaz esse mas nós vai indo aqui ele vai caminhar, ela vai caminhando já para ele aqui cruzou porque nós está em cima dele ele está embaixo e lembrando o pessoal aí para se inscrever no canal dar uma força aí no canal para o canal poder crescer e logo logo nós vamos ter bastante vídeo bom aí esses mesmo sobre as pedras aí eu vou fazer de outras pedras de novo mais ainda uns par deles ensinando esses comandos aí o pessoal vai vendo como é que é os comandos e vai treinando Pessoal que tiver interesse aí nesse material, tá aí embaixo aí do vídeo. E vamos ao próximo vídeo. Bom dia pessoal. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui. Agora é do topaz azul. Vou mostrar o pessoal como é que dá o comando pro topaz azul. Aqui o é do topaz que tá dentro de saquinha.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 Vou mandar para ela achar uma pedra de topazio. Então aqui nós vamos seguindo. Mais devagar aqui, porque o rapaz está devagar. Agora nós vamos fazer uma outra direção aqui. Nós vamos virar. Nós vamos dar três passos: um, dois, três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 Variônica, procura uma pedra de topázio. Então, ó. Um, dois, três. As varas já virou lá para onde está o topazio. Aí, o que que acontece? Porque lá eu estava na reta. Ela não, ela não ia cruzar no terra, Ela não ia dar a direção no terceiro passo, que eu já estava na reta. Mas como eu fiquei na dúvida, eu dei meia volta no corpo e fiz o comando de volta. Agora, aqui agora é só eu caminhar reto. Agora nós vamos caminhando.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 pessoal que tiver interesse aí nesse material tá aí embaixo aí do vídeo e vamos ao próximo vídeo Bom, boa tarde são maurício malcoca hoje vou fazer vidinho, um vidinho um vídeo aqui da azar que é um material que nós produz ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos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 Então, a... logo nós vamos falar com o outro modelo 3 também, que nós vamos apresentar junto. Elas têm a, a parte embaixo, que é a câmera, que é com rosto. Você pode pôr muito, testemunho, pode botar o rubim, ouro, para caçar ouro, diamante, caçar diamante. E também pode ser usada por radiestesia. São todas de um material só, elas são todas feitas, tudo, que é o latão, que é o metal amarelo, tudo parecendo ouro. E não tem outro tipo de material nela. Os rolamentos são tudo também amarelinho E elas são especial para caçar ouro. E é mais usada com a radiestesia. Eu tenho meus vídeos aí, tem feito os vídeos aí, então o pessoal tem, tem, aí o pessoal pode ver como é que usa ela. Aí o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo.